Vamos falar de Band? E aí, lindona, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Mila Pado, a marqueteira digital. E hoje eu trouxe um tema muito polêmico. Por quê? Porque existe essa fama, né? De que o Instagram coloca algumas contas no cantinho do castigo. E esse movimento tem o nome de Band, Embora a plataforma não admita que eles façam isso com algumas contas. Mas isso acontece, sim. E o que que acontece? Na verdade, é quando cai drasticamente o seu engajamento e algumas pessoas, não são todas as pessoas, elas não conseguem ver o seu perfil. Elas procuram você na lupinha e aí o seu perfil não aparece. Ela vai lá no direct, por exemplo, entra na sua conversa e aí ela clica na sua conta e não aparece nenhuma publicação na sua conta. É como se aquela conta fosse inexistente aparece lá, perfil indisponível. Então, se isso está acontecendo na sua conta, provavelmente você está na shadow Band do Instagram. Outra forma de verificar se você está na Shadowban é entrar no site ninjalytics.com, tem aplicativo também, ninjalytics.com, e verificar se o seu perfil aparece. Se o site não encontrar o seu perfil, muito provavelmente você está na Shadowban. E como eu falei, não são todos os seguidores. Pode ser que alguns seguidores seus não consigam encontrar o seu perfil, pode ser que outros seguidores seguidores consigam encontrar. Pode ser que seguidores novos, pessoas que não te seguem na verdade, não consigam encontrar e outras pessoas consigam então não tem um padrão, é meio que um erro que acontece assim é como se o seu perfil ficasse indisponível para uma parcela só de pessoas outra forma é você fazendo um teste então por exemplo, você tá no seu perfil e você faz um post, uma publicação no feed, posta uma foto qualquer nessa foto você vai marcar uma hashtag escolher uma hashtag, uma hashtag que você que você sempre usa, uma hashtag que não tenha milhares e milhares de publicações, você vai marcar também uma localização. Pode ser, por exemplo, o seu condomínio, beleza? Aí você marcou a hashtag, marcou a localização, você compartilha. Aí você sai do seu perfil, vai em outro perfil e aí você procura nessa localização quais são as publicações mais recentes. Se a publicação que você fez não aparecer, é um indício de que o seu perfil está na shadow Band. E o mesmo acontece com a hashtag. Então dá pra testar pela localização e pela hashtag. E por que isso acontece? Eles não assumem oficialmente que isso existe, então eu pesquisei e trouxe essas informações pra você. Eu acredito que pode ser por denúncia, sei lá, alguém resolveu denunciar o seu perfil. Então, sei lá, vai com alguma amiga sua aí que não vai com a tua cara, que tá puta contigo, brigou com você, resolve denunciar você, sabe? E aí ferra o seu perfil, e aí você vai lá pro cantinho do castigo. Uma outra possibilidade é quando você usa os hashtags banidos, então se você não sabe como verificar se uma hashtag é banida ou não, ó, vou deixar aqui no final desse vídeo o link para um outro vídeo meu aqui do canal, onde eu falo como verificar se a hashtag que você tá usando é banida ou não. Por exemplo, você sabia que a hashtag sextou, hashtag sextou é banida e pode dar merda no seu perfil se você usar? Se você não sabia, já tá sabendo. Ai, mas por quê, Mila? Vê o vídeo lá das hashtags banida que você vai saber por quê, tá bom? E o terceiro motivo, que né, é uma possibilidade, pode ser por excesso de interação. Então vamos supor que você resolveu mandar a mesma mensagem para vários seguidores seus no direct. O Instagram pode considerar que você tá fazendo uma espécie de spam. Então aquela atividade é uma atividade suspeita. Ele consegue mapear que aquele volume de interação ali naquele espaço de tempo é algo fora do usual e ele pode entender que você tá usando algum tipo de maquininha. Outra coisa que você não deve fazer é logar sua conta em outros aplicativos, outros sites, então não entra no seu arroba e com a senha do seu perfil em outros sites em hipótese alguma. Por quê? Porque pode dar merda. Por quê? Porque a ferramenta não quer, porque isso prejudica a segurança da plataforma. Eles trabalham com uma base de dados, então eles precisam proteger as informações dos usuários. E quando você loga com a sua conta em outros sites, em outras ferramentas, maquininhas de seguidores, é uma coisa perigosa, certo? Para todos os usuários daquela ferramenta. Então é por isso que não pode. E o que você deve fazer? Fazer se o seu perfil está na Shadowbank. A primeira coisa é parar de postar por uma semana. Não posta, não comenta. Esquece da conta. Fica uma semana fora. E a outra coisa é ir lá na central de ajuda, mandar o print da tela do seu perfil que está disponível, mandar uma mensagem para eles e pedir que eles verifiquem a sua conta. Se você der sorte, eles vão te responder. A mim nunca responderam. E aí você deve estar se perguntando, uou oh, Mila, que aula! Gostou da aula. Então já deixa o seu curtir, já se inscreve no canal pra você aprender tudo sobre rede social, principalmente como ganhar dinheiro usando as redes sociais pra gerar negócio pros outros como gestor de conteúdo. Então como é que você sabe, Mila? Ué, aconteceu comigo, né, cara? Meu perfil foi, eu descobri, pedi ajuda no suporte, mandei 250 mil e-mails com captura de tela, com foto, com print, com tudo, em um mês... Nada. Comecei um perfil do zero, esqueci aquele perfil antigo, já tinha passado de tudo, já tinha feito de tudo aquele perfil também, né? Então assim, não posso contar o que, que eu fiz aqui abertamente, mas rolou. E aí, ok, tudo bem, a gente tem que recomeçar. Paciência, a gente recomeça, isso não é problema pra gente não. Então me segue lá no milapada, porque todo o conteúdo mais fresquinho eu compartilho lá. Nos meus stories, minhas estratégias, minhas métricas, tudo que eu faço pra crescer as minhas redes sociais e as redes sociais dos meus clientes, tá bom? É isso, eu fico por aqui. Aqui, ó, um beijo, muah, se cuida.